Olá é o Vilhena falando estou gravando esse vídeo para mostrar para você alguns dos benefícios do produto Gel. se você ficar comigo até o final também vou lhe mostrar os bônus exclusivos que ele tá dando para você melhorar o seu desempenho sexual ter maior satisfação na hora do do prazer se você está aqui é porque você tá precisando tá com problema de tamanho do seu pênis e o Shell chegou para ajudar você a resolver esse problema beleza então essa aqui é a página de venda do produto aonde eu vou dar uma leve pincelada ver como, como é que ela funciona depois você eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo depois você entra lá e vê com mais calma como é que funciona o Todos os produtos tá, então eu tô passando aqui para você ter uma ideia, né? Do, do, do, do que ele proporciona. Os sexólogos mais famosos do mundo recomendam ao libido de gel. Aqui, alguns antes e depois, alguns dos benefícios, né? Ele oferece tudo o que precisa para a ampliação do pênis, melhora da libido sexual. Regula a pressão sanguínea e a circulação. Aumenta a produção gradativa do hormônio masculino. Depois você lê com calma. Entra no link, que eu vou, link oficial que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Depois você lê com calma o que, é que ele está mostrando aí. A empresa ela é certificada pela ISO. tá? E também é aprovada pela Anvisa. Você pode observar aqui. né? Nós temos aqui a ISO e a Anvisa. Tá certo? Aqui alguns testemunhos reais do, do, do produto, das pessoas falando. E aqui diz que 98% dos homens comprovaram a eficácia do produto, ok? E aqui está o segredo do efeito do de Gel. Ela é, ele é totalmente natural, contraindicação, não tem contraindicação para nada, qualquer pessoa pode usar, tá? É, os segredos são a, a, a, a aloe vera, marapuama capsicum com a Ginkgo biloba Esses esses quatro produtos juntos aí formam o Libre de gel de forma natural, claro. O que eu queria mostrar é esse daqui. Aqui é o é, o, é a chave de ouro. O e-book exclusivo que eu falei para você do Libre de gel. Adquirindo qualquer kit de Libre de gel, você terá acesso exclusivo ao nosso treinamento completo para potencializar seus resultados 100% garantido você vai receber esse e-book aqui também para quem comprar hoje o e-book Libigel um guia completo de desenvolvimento peniano 100% natural e garantido para reforçar o que você já vai ter aí um curso com 27 vídeos aulas práticas de aumento peniano além do bom especial 20 dicas para um sexo melhor o abc de como conquistar uma mulher guia do orgasmo feminino e manual do Kama Sutra isso aqui é excelente esse book aqui galera então não perca tempo vai lá compra o seu produto que você vai adquirir hoje mesmo esses bônus exclusivo tá a entrega galera A entrega ela é segura enviamos para todo o Brasil rápida 100% segura né e discreta embalagens discretas chega na sua casa, né? Uma compra segura, 100% segura. E além que você pode rastrear o seu pedido, tá certo? O prazo de entrega na média de 7 dias para o Rio de Janeiro e São Paulo e de 12 a 15 dias dependendo do de onde você mora, né? é já é um prazo maior atendimento ao cliente se você quiser tirar alguma dúvida né aqui tem um número eu ocultei o um número aqui mas tá aqui o um número para você ter um número aqui para você tirar dúvida direto na empresa ok então é isso aí não perca tempo para lá compre seu produto né inscreva-se no canal se você não é inscrito se você já for inscrito dê um like e deixe seu comentário ok Vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Um abraço, fique com Deus, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.